¡Ey! Sí. Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGasJRD e esses dias eu recebi da Face Beautiful uma caixa gigante aqui na minha casa, cheia de produtos da marca tanto da linha regular deles, quanto da linha de Jupe XT. e mostrei os stories perguntando se vocês gostariam que eu trouxesse esses produtos aqui pro canal como vocês surtaram pedindo pra que eu trouxesse eu decidi gravar esse vídeo aqui, testando e claro, o principal dando as minhas opiniões pra vocês então se você já quiser me ver descobrindo todos esses produtos, desde skincare até maquiagem, dando todas as minhas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 Então, gente, vamos logo começar direto testando as coisas que a Face Beautiful me mandou. Recebi algumas coisinhas de skincare, que eu tenho uma máscara facial de chocolate, um hidratante facial de óleo de rosa mosqueta, tem um serum também de óleo de rosa mosqueta, um serum de argila rosa, duas bases veganas de alta cobertura mate, um diluidor vegano, e pra finalizar, mandaram um pó finalizador vegano, e um glitter e um pigmento. Eu não vou testar tudo isso com vocês, óbvio, porque senão o vídeo ia ter... 30 horas. Acho que vou testar esse combo de rosa mosqueta, gente. O Serum e o hidratante. Vou começar pelo Serum. Essa aqui é a embalagem. Ele promete hidratar, tonificar. E diz que contém colágeno e pantenol, né, gente? Vamos ver aqui. Mas, gente, não vai quebrar nunca? Não vai quebrar nunca, gente. Ah! <risos> tá, quebrou e olha só, manda aplicar uma camada fina sobre a pele limpa e espalhar com movimentos para cima e para fora até a completa absorção beleza, vamos de completa absorção então olha gente, tá absorvendo aqui ainda na pele mas eu já vou lendo pra vocês a premissa do hidratante facial com óleo de rosa mosquita que promete atenuar linhas finas de expressão possuindo um potente efeito regenerador e emoliente né gente, então vamos lá né momentos, vou aplicar aqui um pouquinho nossa, não sei o... Saiu aqui tirando assim Gente, esse hidratante é muito cheiroso Eu não sou muito fã do cheiro do serum Mas esse hidratante facial aqui é muito, muito bom Ele tem um cheiro docinho, nossa E é porque, tipo, eles são da mesma linha Mas, nossa, o hidratante arrasou muito no cheiro Minha pele tá bem irritada hoje Principalmente nessa região aqui da barba, como vocês podem ver Mas achei muito suave Enfim, vamos começar com as bases, né, gente Andaram a cor 6 e a cor 9. Olha, vou fazer o swatch aqui das duas. Essa aqui é a cor 9, que eu suponho que vai ficar muito escuro pra mim, gente. Daria de usar, mas ainda tá muito escuro. Gente, posso confessar uma coisa pra vocês. Essas coisas da face beautiful são muito bem embaladas, porque eu não tô nem conseguindo abrir a maioria, eu juro. Tipo, o lacre, ele é metalizado, mas ele tem um plástico no fundo. Você tira o metal, mas o plástico você não consegue. Tive que usar um, um negócio pra furar a base. 6, que eu acho que já vai ficar mais próximo da minha pele. A cor 6 ficou um pouco clara e mais amarelada também do que o meu tom de pele. A cor 9, ela é da cor da minha pele, mas ela não é do tom da minha pele. Então, eu vou usar a cor 6, tá, gente? Bom, gente, eu tô bem mais amarelado do que eu gostaria de estar, né, com essa base aqui. A outra é bem menos amarelada, mas era mais escura, por isso eu tô usando essa. Mas, até agora, eu gostei bastante da facilidade pra construir essa camada de base até agora. Tipo, minha pele tá muito, muito, muito corrigida. Vou continuar essa camada desse outro lado aqui. Acho que não vou fazer nem duas. Pra corretivo eu recebi só um. Eu recebi o corretivo líquido de Jupe XT By Face Beautiful. Que é esse aqui. Esse é o primeiro produto da linha. Na cor bege 3. Que eu espero que clareie um pouco a minha pele. Não é mesmo. Vou aplicando aqui nas áreas onde eu gostaria de dar uma clareada, na verdade. Porque nem tem muito o que corrigir depois de usar essa base. Já uniformizou muito. Vou até molhar a esponjinha com uma bruma fixadora. Isso aqui não foi recebido, mas também é da Face Beautiful, que já era da minha coleção, que inclusive é uma bruma que eu amo. Eu acho que a bruma que eu mais uso aqui no canal é essa da Face Beautiful. Então vai continuar contando, tá, gente? Porque é da mesma marca, então pode. <risos> então, gente, já voltei com o um corretivo espalhado e com a pele salada. E quando eu falo pra vocês que do último corte do vídeo pra esse aqui aconteceu um dominó de desgraças nesse vídeo, vai parecer até mentira eu comecei tirando as minhas unhas, né, porque estavam me incomodando na hora de espalhar o corretivo e estavam me atrapalhando mas na hora que eu tava espalhando o meu corretivo tava prestando atenção que ele tava abrindo aqui na área do bigode, e quando eu fui consertar isso, adicionando um pouco mais e espalhando de novo, começou a abrir embaixo dos olhos também, ao contrário da cobertura da base, a cobertura desse corretivo de o PXT não me impressionou em absolutamente nada, eu já fui instalar imediatamente a minha maquiagem usando o pó finalizador vegano, que é Face Beautiful Me mandou. E assim como todos os outros produtos que eu tô testando até agora, eu tô tendo problemas na embalagem, na hora de deslacrar o produto. A cola aqui de cima era tão forte que pra tirar o, o lacre adesivo veio o container inteiro pra cima de mim. Caiu pó em cima da minha roupa preta. Nessa hora eu já achei que eu tinha sofrido mais do que a Juliette, já tava mais estressado do que eu poderia descrever em palavras aqui pra vocês. Então eu simplesmente selei a minha maquiagem, me limpei, cortei o vídeo, estou voltando a gravá-lo Agora. Quero finalizar essa pele aqui o quanto antes. Aqui eu tenho três paletas pra fazer isso. Tem uma paleta de blush, uma paleta de contorno e uma paleta de iluminador. Vou começar pela paleta de contorno, como normalmente eu faria nas minhas outras maquiagens. E eu vou fazer o meu contorno usando essa cor mais clara e talvez essa mais quente aqui da ponta. Porque como a minha base tá oxidada, né, talvez seja necessário. O produto é muito fininho, gente. É exatamente como eu quero que um produto de contorno... Contorno quando eu estou me maquiando seja A cor eu acho que deu certo, né Na medida do possível, porque A gente já começou com a base e um corretivo Num tom incorreto, né. Eu só gostaria de que esfumasse um pouquinho mais fácil Mas no geral eu gostei que a fórmula é fina E também gostei que não tem uma fragrância muito Forte. Tranquilinho o cheiro Eu sou muito chato com cheiro de maquiagem, né Vocês sabem. E essa aqui, gostei E outra coisa, já que eu tô com a língua maior Do que a língua da mamacita nesse vídeo Hoje. Às vezes as pessoas falam, ai, por que Que você faz o contorno do seu nariz para ela mente, sem nada no meio, o nariz de ninguém é assim. O meu nariz é assim. Se você quiser fazer o seu diferente, faça o seu diferente. Eu não tô com a minha mão no seu pincel, sabe? Enfim, gente, me estressei com esse negócio do pó, viu? Nossa, mudei meu mood aqui no meio do vídeo. Comecei o vídeo tranquilo, sério. Já tô aqui no... com a língua de chicote, enfim. Mas vamos pra paleta de blushes que eu tenho esperança de que ela vai me salvar. Falando nisso, o nome da paleta de contorno é muito abusada, essa aqui é muito enjoada. Eu vou usar esse blush aqui desse cantinho, tá, gente? Que ele é o mais próximo do que geralmente eu já uso. E venho esfumando com um pincelzão. Olha, gente, já deu uma casada no blush, entendeu? Vou testar agora a bruma iluminadora facial e corporal. Shine Boss Gold da Jupe XT. Eu tô com altas expectativas por esse produto. Porque uma das minhas brumas favoritas. Inclusive, eu acho que a bruma que eu mais uso nesse canal. É uma bruma da Face Beautiful. Mas essa aqui é a versão mate. Eu já testei a versão brilhante da Face Beautiful também. Eu me lembro de não ter amado tanto. Mas eu vou dar uma misturada nessa Shine Boss Gold aqui. E ver no que dá, né, gente? Não vou falar muito pra não vincar a maquiagem mas uma coisa que eu já posso dizer, gente é que eu achei o spray de muita qualidade, inclusive de mais qualidade do que essa aqui que eu tanto amo e defendo não senti que veio nenhum tipo de gotícula de água ou coisa do tipo assim, direto na minha cara, vou esperar essa bruma que dá uma absorvida e já volto pra gente testar a paleta muito iluminada que é a paleta de iluminadores bom gente, bruma já absorvida eu tenho que falar pra vocês que depois que a bruma absorveu na minha pele eu comecei a amar o aspecto da minha pele, gente. Eu tava bem insuportável, tava bem enjoada até agora construindo essa maquiagem, mas agora essa pele aqui, não sei gente, gostei. Comentem aí o que vocês que estão achando. Olha só, gente, da paletinha muito iluminada, eu vou querer usar esse aqui do cantinho, que é o tom mais claro. É muito iluminada mesmo faz jus ao nome, quero um pouco menos iluminado. Prontinho, né gente, vivo de momentos. Olha só a embalagem das paletas eu já achei que foi um lacre muito melhor do que a das bases e dos produtos produtos em bisnaga, porque olha, você pega o plástico aqui, ó é só puxar, que o negócio tá aberto, gente. Tá vendo como fez a embalagem lacre? E foi chique de abrir, entendeu? Olha só, essa aqui é a paleta de sombras de UPXT, roxinha, né? A história de cores essa aqui, a gente tem uma paleta de neutros e um rosa nada a ver solto aqui no meio. Mas eu amei que vou servir um olho marrom pra vocês, gente. Esperavam sair do marrom, não vão sair hoje. Vou começar aqui no pincel pequenininho, pegando esse marrom aqui do cantinho. A Face Beautiful mandou glitters e pigmentos tanto da linha Jupe XT, quanto deles próprios mesmos, individualmente. Mandaram esse glitter aqui Miami, da Jupe XT. Mandaram o Shine Glow pigmento na cor 117, que eu suponho que seja um branco. E mandaram o 151, que ele é um glitter escuro multicolorido. Eu vou pegar esse branquinho aqui e vou dar uma iluminada no canto interno e talvez externo. Não vou querer usar nenhum dos glitters ainda Mas vamos testar o Baby Cat Black Que eu suponho que seja um delineador líquido, né, gente? Porque com o um nome desse só pode ser isso Vou testar aqui, vou ver o que, que eu faço Se eu faço alguma coisa mais diferente, assim, e tal Gente, fiz um sketching de como eu vou mais ou menos querer o meu delineado Eu vou reproduzir o que eu fiz desse lado aqui desse outro aqui e era Deus, né? Porque eu inventei umas palhaçadas aqui no, nesse delineado gráfico Então torçam pra que eu consiga reproduzir do outro lado E já já eu volto Então, gente, copiei esse delineado desse outro aqui, esse aqui foi o resultado final. Aproveitei para aplicar uma máscarazinha nas minhas sobrancelhas também, que estavam sujas de base já há horas. De qualquer forma, eu já quero colar cílios o mais rápido possível, mas antes disso, a gente tem aqui três máscaras de cílios da linha XT. temos a máscara de cílios curvadora, a de volume e a de alongamento. Vocês sabem que eu não sou muito exigente com máscara de cílios, eu só gosto que tenha um aplicador fininho e pequeno, graças a Deus esse aqui é um. Vocês sabem que o que eu mais faço questão mesmo é de definição numa máscara de cílios. olhos finalizados, finalmente vamos para a última parte dessa maquiagem que são os lábios e a face beautiful me mandou várias coisas, todas da linha da Jupe XT pelo que eu tô vendo aqui sendo elas um batom líquido mate, um gloss, um lip tint gel e um volume gloss e eu acho que daqui o que vai ficar mais interessante é esse batom líquido mate aqui que eu vou testar com vocês Vocês sabem como eu sou com glosses, né? E não vai ser diferente hoje, gente. Olha só, algumas coisas mudam, outras não. E agora sim, esse é o resultado final da minha maquiagem usando os produtos Face Beautiful e Jupe XT by Face Beautiful. Bom, gente, já tem absolutamente horas que eu estou me maquiando, né? Já tem algum tempo que eu estou maquiado. E eu já tenho as minhas primeiras impressões a respeito dos produtos que eu usei hoje. E eu vou contar pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma resenha, assim muito específica e muito elaborada, até porque eu não vou entrar em detalhes mais profundos a respeito de todos os produtos, porque esse vídeo ficaria mais enorme ainda do que ele já vai ficar. Mas vamos recapitular as minhas opiniões nos produtos. Serum facial de rosa mosqueta, particularmente não amei muito o cheiro. Não sei explicar exatamente qual foi o cheiro que eu não gostei, até porque a gente tem o hidratante de rosa mosqueta, que eu amei o cheiro, e eles são da mesma linha. Mas ele promete hidratar, tonificar e proteger a pele, tem colágeno e pantenol. Ele deixou um efeito muito macio imediatamente na minha pele, é muito gostoso de aplicar muito fácil de espalhar, realmente não tive o mínimo problema com o sérum facial de rosa mosquita da Face Beautiful, só não foi a minha fragrância favorita mesmo o hidratante facial com óleo de rosa mosqueta de Face Beautiful tá mais do que aprovado na minha opinião, ele é uma potencialização do sérum anterior na minha opinião porque ele deixa a pele muito macia, muito fácil de aplicar, além de ser absurdamente cheiroso, a minha única crítica vai pra todos os produtos em bisnaga, inclusive pra base, que eu vou já falar a respeito, que é do lacrezinho de plástico Aqui, que você puxa o metal, o plástico fica. Aí você tem que arrancar. Mas absolutamente cheiroso, mais do que aprovado. Vou voltar a usar novamente sim. Se tratando da base vegana de alta cobertura, essa base, ela cumpriu absolutamente tudo que ela prometeu. Ela prometeu ser uma base líquida mate de alta cobertura. E ela tem uma cobertura absurda, assim como vocês viram, em questão de segundos. Eu consegui construir uma cobertura altíssima na minha pele. E não tô tendo problema nenhum. Tipo, ela não tá ressecando, não tá craquelando, não tem nada disso acontecendo. Meu único ponto com essa base é que as cores que eu recebi, infelizmente, são muito escuras essa aqui é a 09, mas a que eu usei foi a 03 e além disso, ela ainda dá uma oxidadazinha que acaba escurecendo um pouquinho o tom da base passando pro corretivo líquido da linha Jupe XT eu preciso dizer que eu não me impressionei além da cor também tá meio off, né? que eu não vou entrar muito em detalhes porque essas coisas que são enviadas em press kit acaba acontecendo muito isso, tá gente? mas assim, falando da cor eu achei que pra uma maquiagem normal minha acabou não ficando claro o suficiente eu lembro de ter gostado bastante do cheiro dele e eu realmente... Realmente, gostei bastante, achei muito cheiroso. Mas eu não curti que enquanto o corretivo tava assentando, em algumas regiões do meu rosto, quando eu tava polindo o corretivo, eu tava sentindo que ele tava abrindo. Isso aconteceu na área do bigode e isso aconteceu na área abaixo dos meus olhos. Tive que passar uma segunda camada e cobrir novamente. Já vi selando imediatamente com o pó finalizador vegano. Eu acho sim que ele funcionaria em outras maquiagens minhas com o meu tom de base normal. E a única crítica pra esse pó vai pra o que vocês viram acontecer, gente. Que é a embalagem, que é a cola do lacre é tão forte. Que quando eu puxei a cola, veio o container completo Caiu o pó em cima de mim Enfim, gente, foi a maior bagunça Mas se tratando da fórmula, eu gostei Só não gostei do lacre Temos um trio de trios agora, né, gente? As paletas de iluminador, contorno e blush A paleta é bem interessante Porque ela vem com três tons de contorno diferentes Muito provavelmente você não vai usar os três tons de contorno para contorno Esse tipo de produto é legal Porque você pode usar, inclusive, modelos como sombra depois, né? Eu gostei que esse produto não tem fragrância Adoro o produto que não tem fragrância você sempre elogio isso, mesmo algumas pessoas levando fragrância como ponto positivo. Achei pigmentado no ponto certo, só gostaria que fosse um pouquinho mais fácil de esfumar, em particular essa cor aqui mais clara, que foi a que eu usei para contornar o meu rosto. Na paleta de blush, só testei esse tom aqui, achei excepcional. Esfumou como uma brisa, esfumou muito fácil, muito pigmentado, assim como eu gosto. Vocês viram que na hora deu aquele sustão assim, né, gente? Mas depois que a maquiagem tá pronta, quando você aplica muito blush numa etapa mais anterior, da maquiagem, acaba dando certo não tive a oportunidade de testar as outras duas cores, mas achei belíssimas usaria super todos os tons dessa paleta hoje usei apenas esse e fiquei muito satisfeito da paleta de iluminadores usei apenas o iluminador mais claro, esses iluminadores são muito potentes, realmente faz juiz ao nome, assim como eu falei, é muito iluminada, né? Eu apliquei uma quantidade menor de iluminador nas áreas externas do meu rosto, né? Pra deixar um efeito mais discreto, e eu apliquei com mais intensidade nos pontos centrais, pra deixar esse efeito mais metálico, mais forte, como normalmente eu faço nas minhas maquiagens. Você pode variar tanto de um efeito molhado usando menos produto pra um efeito metálico usando mais produto. Eu achei isso bem legal, só testei uma única cor. Tô com curiosidade ainda de testar esse tom do meio que eu acho que ainda funcionaria bem legal pra mim. Na verdade, podia até ter usado ele hoje. Mas optei pelo tom mais claro pra ver se dava um balanço por conta da pele que tinha dado aquela oxidada que a gente já comentou anteriormente. Passando pra bruma, gente. A bruma iluminadora facial e corporal Shine Boss Gold de PTX. PXT, que eu tô falando toda errado. <risos> Mas olha só, a minha bruma favorita, antiga, já era de Face Beautiful. E essa aqui com certeza vai se tornar uma das minhas novas também. E também é de Face Beautiful. Esse aqui com certeza foi um dos meus produtos favoritos desse vídeo. Percebam aqui um spray normal, que inclusive é da mesma marca, olha só, do antigo. Ele é mais diretão. Esse aqui da bruma iluminadora... Ele é mais espalhado. Gente, eu amei, amei, amei, amei, amei. Tem um cheirinho de camomila, gente, que promete hidratar e refrescar a pele, deixando um brilho sutil. E realmente deixa um brilho bem sutil. A Face Beautiful tem uma bruma muito parecida com essa fixadora de inteligente aqui, que é uma com brilho também, que tinha brilho em excesso, na minha opinião. Eu acho que essa aqui da Face Beautiful acertou no ponto certo. Pra ser uma bruma shine, assim, pra o rosto, eu super aprovo essa quantidade de brilho, que não é excessiva. Bom, depois da bruma, a gente passou pra o quê? Pra a paleta de sombras Gente, sendo bem honesto pra vocês Eu tava bem animado com a paleta de sombras Eu não sabia qual era a história de cores Achei a embalagem lindíssima Sem absolutamente nenhum defeito Amei que a embalagem vem com espelho Eu nunca vou usar, mas eu sei que pra maioria das pessoas Isso é extremamente prático Especialmente se você carrega a maquiagem na bolsa Pra retocar em qualquer lugar Seja no carro, não sei gente, onde você estiver Mas eu não amei muito a história de cores Se eu estiver sendo 100% honesto Eu sei que eu falei Ai! Ah, Ai, gente, se tem marrom, vai ser marrom E realmente foi marrom a maquiagem Mas eu sinto que essas... Três ou quatro cores da paleta contam uma história Uma história que não varia tanto assim Eu amo esse marrom aqui, que era o que eu queria Construir alguma coisa em cima Esse tom de marrom que é o que eu usei, né Primordialmente aqui hoje Mas eu sinto que ele não casa 100% com nada Além de talvez essa sombra aqui Que muito dificilmente eu vou chegar a usar Eu sinto que tem esse pink solto aqui no meio Que apesar de ser muito lindo Eu achei solto como acabei de dizer. Eu sei que já tem isso aqui, mas isso aqui tem um subtom mais arrocheado. Que, na minha opinião, não casou muito com o marrom e eu usei as duas aqui no meu olho, então eu não achei que casou. Enfim, super substituiria essas duas aqui e criaria uma história de cores que fosse meio a meio e que desse de misturando e brincando entre as duas coisas. Nós temos aqui o Baby Cat Black. Gente, eu achei a embalagem desse produto linda. Achei o aplicador maravilhoso. O aplicador é em cerdas. Normalmente, o tipo de delineador que eu uso, É em caneta, assim como vocês sabem. Mas eu gostei que as cerdas são fininhas, são poucas cerdas, o que te dá mais precisão. Eu odeio produtos de maquiagem que tem aplicador em cerdas e tem cerdas excessivas, ou então o pincel é denso demais. Se tratando da fórmula, achei excepcional. Seca rápido, é muito preta e seca mate. Eu realmente não tenho reclamações. Partindo para as máscaras de cílios, eu recebi três máscaras de cílios diferentes: uma que promete volume para os cílios, outra curvamento e outra alongamento para os cílios. Gente. Sendo completamente sincero pra vocês Eu vou ter que testar essas três máscaras ainda Assim, mais pra frente Pra ver realmente alguma diferença A que eu acabei usando aqui hoje foi o volume Não percebi uma diferença, assim Muito absurda nos meus cílios Mas pra mim, o que uma máscara de cílios tem que fazer É definir os meus cílios Deixar eles pretinhos, separadinhos Seca rápido, secar sem borrar Infelizmente, essa máscara acabou dando uma leve borrada na minha pele Se vocês prestarem atenção nesse esfumado aqui Que tá aqui embaixo Baixo. esse esfumado não era intencional eu esfumei depois que borrou não vou dar uma opinião muito forte a respeito delas porque eu acho que eu tenho que testar mais dos produtos de boca eu já testei o batom líquido mate gente, esse batom é incrível, eu amei a cor a cor que eu tô usando aqui hoje é a Gaia que é esse tom de roxo, eu acho que ele deu assim, o, o fecho o link que essa maquiagem que tava precisando fácil de espalhar, achei o tempo de secagem ótimo, não achei a taxa de cobertura assim, o melhor que eu já testei tive que fazer algumas camadinhas de batom, mas no final das contas ficou uma cor e ficou um acabamento ótimo se você curte batom mate como ele de fato é eu acho que você vai adorar o acabamento porque eu achei muito bonito, mas eu sou viciado, viciado em gloss então por isso eu acabei passando o volume gloss, que originalmente era transparente o meu agora tá roxo, porque esses. Porque eu tenho 500 gloss transparentes aqui, né, gente? Enfim E o que o Volume Gloss prometi originalmente era o volume, gente Eu não sei se deu volume, assim, pra minha boca Mas ele deu aquela sensação divertidinha de... Não pinicamento, sabe? Mas aquela sensação fresh, vamos dizer assim E achei divertidinho Então é isso, esse foi o vídeo de hoje testando tá? os produtos que Face Beautiful me enviou Tanto da linha regular deles, quanto da linha de JuPTX Ju PXT. PTX era Pentatonix PXT Deve ser Peixoto, eu acho, enfim já vai deixando o seu like aí embaixo se tem algum produto que eu mostrei mas não testei aqui hoje, né no meu rosto, e você gostaria de ver comenta aí embaixo que eu posso trazer aqui no canal ou quem sabe nas minhas redes sociais que inclusive você pode seguir em arroba o meu instagram, twitter e tiktok nas minhas plataformas eu posto vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no canal então corre em gaja.trd pra ter um 360 do meu conteúdo, com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse